Liberdade hoje é um dos temas abstratos mais citados por teses políticas, uma meta a se alcançar. E por incrível que pareça, o conceito de liberdade dentro do espectro político não varia muito. Há um certo consenso pelos lados. O que muda é se a ideologia está disposta ou não a ceder essa liberdade aos cidadãos. Mas o conceito não diverge tanto assim. Está errado. Fala de liberdade hoje como uma libertinagem, na verdade. Você se torna livre para logo depois da escolha voltar a ser escravo. verdade é irrestrita e de todos. Para conquistá-la basta nascer basicamente assim e à vista. A gente discute liberdade, mas não de uma forma metafísica e com o auxílio do, de outros conceitos para alcançá-la. é vista como algo a se conceder mais do que atingir, como algo supremo e um direito universal. Realmente é bem seduzente, mas não havemos de cometer o mesmo erro que nossos antepassados, países, quiseram experimentar da liberdade restrita, no final ficaram com a escravidão eterna. Tem que falar a minha visão sobre, ou creio eu, seja bem diferente das demais, pois é uma tese minha. Não vi ninguém falar desta mesma forma no YouTube. Vamos lá. Tive a ideia de fazer esse vídeo, pois vi uma postagem no canal do Newman com a pergunta: O que é liberdade? E por ler os comentários com a questão à mente, e achei um absurdo. que as pessoas têm uma noção muito distorcida disso. E eu, certo, nem sabia do que estava falando ali. Só palpites de ideólogos políticos e filósofos modernos replicados. Um comentário pior que o de cima. Sinceramente, fiquei bem perplexo com aquilo. Dormir pensando sobre, já planejando fazer este vídeo. Eu falei o seguinte. Liberdade existe, mas não nesse conceito cru e a parte de tudo irrestrito. E tudo e, pelo contrário. Não existe liberdade sozinha. Liberdade é algo inerente ao ser humano, sim. É uma coisa infusa à nossa natureza por Deus. Porém, a é uma cousa a se atingir. Assim como nós nascemos como homens, de nossa natureza é a força. Enquanto nascemos também bebês, indefesos e fracos. A força só nos vem conforme o crescer. Conquistamos ela. Realmente, ninguém que se preze, discorda que Deus nos deu livre-arbítrio. Porém, ele não se atinge de mão beijada. Não foi para isso que recebemos ele. E não vem fácil, pois tudo que vem fácil, vai fácil. Portanto, permente da liberdade precocemente, tenha caminhado para atingi-la, e logo será escravo. Assim como te foi fácil, irá-te fácil. entre livre-arbítrio, como já antes dito, vai ser alcançado com algum auxílio, e para especificar mais, o auxílio da verdade, e de figuras familiares, entre aspas. Os anarquistas que estão vendo o vídeo vão ficar bem nervosos aqui, contudo entrar muito em tese política e sociológica. O que eu digo é que a liberdade é, resumidamente, você não ser escravo, você ter contas quitadas. Mais ainda, eu diria que é você fazer o bem. Verdade não está em uma área neutra, mas sim é uma dádiva de quem exerce o bem. Agora, vamos analisar a afins últimos. Nós estaremos sob julgamento nos realizará o julgamento particular com cada um de nós. Tanto se você for livre, em aspas, terra, for escravo do mal nem do bem, Ou vive acima disso, ainda assim, será julgado. E se não for ao inferno, irá ao purgatório, não pagará até o último sentido e Aí que eu lhe pergunto, há liberdade no inferno? Já é liberdade? Também de que não, correto? Tudo, assim como a liberdade na isenção de um réu, mesmo tal, saindo da prisão e estando em uma hierarquia social estatal, ele é livre. Dentro da ocupação hierárquica dele, ele será livre. Naturalmente, assim. Bem, Guardemos isso para mais tarde. E a mesma coisa tornará no céu tá? a hierarquia. Afins, querubins, santos, maria, Santíssima, trindade, muito mais. Entretanto, não é porque você está abaixo de alguém que será escravo. A certeza que os mais revolucionários estarão a pensar. Mas por que devemos ser subservientes a Deus? Quando assim, não somos livres. Estaríamos livres, de fato, se estivéssemos no lugar dele. É aí que a maioria das pessoas erra. Vamos, então, falar sobre como se alcança o estado de liberdade, dada a sua definição. Na é verdade. E isso é uma percepção sapientíssima e generalíssima que há na nossa sociedade desde sempre. E por quanto somente foi esquecida nos dias atuais. Então, vejamos, por exemplo, exemplo da formação do indivíduo. Ele nasce em uma hierarquia, seja familiar, social ou estatal. Esse ser, na idade infantil, nunca teve liberdade, óbvio, e sempre é guiado pelos pais. Ele é ensinado. Enquanto aprende a ser livre, aprende dos males mundanos, é vigiado e não tem direito de perder a sua liberdade, pois nem conhece ao certo, somente com 18 anos, depois que já tem suas características formadas, já tem algum domínio da verdade e já tem certa vivência para uma escolha válida. Você sabe que, por exemplo, as drogas são ruins, mas assim foi ensinado conta disso, é lícito os pais deixarem as rédeas bem curtas com os filhos e os ensinarem exclusivamente sobre o certo, mesmo que o filho não queira. Decorrente disso, que não deixamos crianças usarem drogas ou trocarem de gênero, pois elas não têm capacidade cognitiva, metafísica, formativa e corpórea para escolher. Como é que você é livre para escolher se não tem consciência das opções? Você só vai estar pré-escravo. Só basta tempo. Designar o Estado como, entre aspas, liberdade, parece colocação de alguém que lucraria com isso. Não é, Jude. Interessante como também correlacionar a definição de formação do indivíduo e do Estado por Santo Tomás de Aquino, para agregar ainda mais a este vídeo mais conhecimento. Segundo ele, a célula do Estado é a família. Veja bem, o Estado, a sociedade, são várias famílias delimitadas dentro de alguma região E em comunhão, certo? Portanto, aí está a importância da família. Mas não só. Como disse sobre o pai, ele também fala que, para a formação do bom indivíduo, a disciplina paterna já basta. Ou seja, as leis estão escritas os que não tiveram o bem deste ensinamento. Isso define ao exato o que eu digo em todo o vídeo. Liberdade é uma dádiva de quem exerce o bem, de como se adquire a liberdade, a importância familiar disso, seja simbólica ou mais factual, entre aspas. Então, como nosso pai, que o domínio da realidade nos guia, enquanto crianças, para a liberdade, para o bem, Deus, Somos eternas crianças. Somos os leigos. Precisamos de um guia. Nós nunca seremos tão sábios quanto ele. Então, o que nos resta? Dar substituir isso? Substituir esse vazio qual aponta para ele? Colocando reis, ideologias, vícios ou quaisquer figuras messiânicas absolutas para nos dar um sentido e uma direção? Não. Somente Veja, somente se submeter a Ele. Alcançar a maior percepção que conseguirmos com sua ajuda. E que Ele nos permitir. Um dia estarmos no céu, sem contas a pagar. Livres para pensar, refletir e fazer todos os fatos lícitos possíveis em que nos amamos. O que não podemos fazer o mal lá, então? São alguns. Simples, pois isso não é possível, certo? O céu é o bem sem mistura de mal e o inferno é o mal sem mistura de bem. Não é porque você tem liberdade que pode exercer algo impossível. O próprio Deus é livre e não faz o mal. Ele permite. O contrário é contra a natureza dele. São princípios metafísicos, tá certo? Você pode ser o mais livre possível, bem? pode ser Deus que isto não é possível ser livre é poder fazer o que lhe é possível enfim pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado É um certo trabalho fazer esse roteiro aqui não, não quis me aprofundar, aprofundar -me tanto assim né, na tese eu só quis trazer essa reflexão que é bem simples vamos dizer assim mas que eu acho que já pode ajudar um monte de pessoas a introduzir esse, esse pensamento, a sua a sua vida, e a, não só a sua vida prática, mas à sua vida intelectual, tá certo? Então, espero que ajude, e se vocês pedirem bastante, talvez eu faça uma parte 2 bem mais teórica e bem mais complexa. Esse vídeo basicamente foi baseado no, nos pensamentos de Santo Tomás de Aquino e reflexões dele, ok? Porque eu estudei sobre teologia, então, se tiver alguma coisa errada ou incongruente... Fale nos comentários, tá? Vamos, vamos tentar achar um as falhas e corrigi-las, ok? Portanto, eu revisei muitas vezes e não achei nada de errado, pelo menos a minha vista. Então, aqui tá tudo bom. Espero que esteja para você também. Espero que tenha ajudado você na sua percepção, ok? Mas é isso. E tchau. Adeus a todos.